Preste atenção no desenho deste morro. Te lembra algo? Muitos nativos, quando avistaram esta arquitetura natural do Jalapão, não tiveram dúvidas. Você apostaria no palpite? Vamos chegar mais perto para ver melhor. Bom, deixa eu começar a subir agora. Lá do alto, se você ainda não adivinhou... Eu te conto com o que essa serra se parece. É uma reserva reconhecida como patrimônio natural. O Lúcio Flávio é geógrafo e decidiu aproveitar pneus velhos para construir os degraus que levam até a metade da escalada. São 365 degraus, 150 a mais que no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Nós definimos que deveríamos ser coerentes com a sustentabilidade do lugar. E para isso, então, criamos uma alternativa de fazer reuso daquilo que, em princípio, parece inservível, como um pneu, dando segurança para quem venha visitar a área e estabilidade para o terreno. Quem vai nessa trilha rumo às alturas tem que ter fôlego e joelhos já sem os degraus a caminhada fica mais difícil e para chegar na última etapa só mesmo enfrentando uma escada suspensa que exige equilíbrio e uma certa coragem o equipamento de rapel é para evitar acidentes caso alguém tenha vertigem mas a curiosidade é maior que qualquer fobia de altura. Tranquilo, mais alto. Um por um vamos subindo no platô do Morro. Estamos no Pico do Jalapão, a 180 metros de altura, o equivalente a um prédio de 60 andares. Agora vamos revelar qual é o nome desse lugar e com o que ele se parece. Este é o Morro da Catedral, escultura de milhares de anos. Repare bem, agora com a ajuda da tecnologia. parece a fachada de uma grande igreja. E tem moradores por aqui, araras. E até uma águia chilena, rara, a guardiã do morro. E a gente não pode chegar lá perto por dois motivos, né? Primeiro, claro, para não incomodá-la, mas também para que a gente não seja atacado. Pra que a gente não seja atacado, exato. As aves não são as únicas que gostam de voar por estes morros. A Márcia trouxe o parapente. Nesse dia, não deu para saltar, mas aqui ela já fez voos emocionantes. Esse visual é alucinante, é indescritível. Cada lugar tem sua particularidade, mas aqui é um, um lugar sagrado, com certeza. Do Marques também gosta de ver as belezas do jalapão do alto, mas a bordo de um paramotor, uma espécie de parapente motorizado. Aqui é um lugar lindo, né? Assim, diferente, o jalapão é diferente guarda ambiental uniu duas paixões, proteger a natureza e explorar o céu do Jalapão. A sensação é incrível, né? Muito boa a sensação. A gente pode ver as coisas de, de cima, muito bonito. O nosso repórter cinematográfico, Bantuíro Oliveira, embarcou nesta viagem. Aos poucos, o paramotor foi ganhando altura. Ficou pequeno diante do morro gigante. Foi possível dar uma voltinha ao redor de monumentos naturais. Deu vontade de ir junto. Estava tudo bem. Até que uma pane no motor obrigou o piloto a um pouso de segurança, bem nas dunas. Uma descidinha fora do previsto. Vamos fazer um pouso de emergência aqui. Tá tranquilo. Foi só um susto, todos chegaram bem. Melhor dizer tchau. Não provocar a sorte e nem os caprichosos ventos do Jalapão. Preferimos continuar nossa expedição por terra firme. E quem disse que também não é uma aventura? Num dos atoleiros perdemos uma das placas do carro. imprevistos que ajudam a entender o que muitos dizem. O Jalapão é broto. Estamos na maior área contínua de cerrado intacto. São 34 mil quilômetros quadrados. Aqui cabem 22 cidades do tamanho de São Paulo. A vida que é dura, né? Tem pouca terra fértil, é, o clima, né, a região é árida, então é difícil viver no gelapão. É para os fortes, né? Gelapão nos olhos dos outros é tempero, né? Tempero de adrenalina pura. O silêncio do gelapão desaparece com o barulho das máquinas velozes. Encontramos este grupo fazendo rali com quadriciclos e carros esquisitos, que lembram gafanhotos. Peguei uma carona. Tem que segurar firme. Pitada de velocidade que os amantes da vida longe do estresse das grandes cidades gostam emocionante. Assim, é como se estivesse voando pelo jalapão, viu? O jalapão é dos corajosos que enfrentam até a escuridão em busca do nascer do sol mais bonito. A nossa caminhada rumo ao alto começa agora. Tem que ter cuidado com as pedras aqui, viu? Tem muita pedra. A subida vai ficando cada vez mais difícil para nossa equipe. Eu não faço a mínima ideia em que ponto a gente está na serra. Se nós já chegamos na metade, se nós já estamos perto do topo. Não tenho a menor ideia, Tá tudo escuro aqui. E o que te fez? Enfrentar essa subida toda Ah, depois a vista, né? É. Toda essa beleza que a gente vai Depois contemplar quando o sol é. sair No horizonte, aos poucos O sol vai mostrando Seus primeiros raios O vento está forte E o sol ali todo poderoso iluminando a Serra do Espírito Santo, que tem uma extensão de 22 quilômetros e marca o início do Parque Estadual do Jalapão. Quanto mais luz, mais colorido fica o Jalapão. É uma natureza para ser contemplada, do chão, do alto ou do céu azul, de cada canto do outro lado do paraíso.